Se você também adora flores, precisa conhecer a Estância Vitória Rosas do Deserto. Somos pioneiros na produção de rosas do deserto no Brasil com mais de 2 milhões de mudas já produzidas, contando ainda com logística própria com envio para diversos estados. Estamos sempre atualizando nossas tendências e agora possuímos um novo catálogo com centenas de opções de rosas do deserto com novas cores. Veja alguns exemplos. A partir de 2019, se você é de São Paulo e região, pode nos fazer uma visita e conhecer nossas flores na Seaflor. Se você é comerciante do ramo, está esperando o quê para aumentar seu leque de produtos e lucrar mais com as rosas do deserto? Acesse agora mesmo o estanciavitoria.com e conheça nosso catálogo.